Olá, meu nome é Guilherme, uh, eu tenho 24 anos, eu vim de Tupéva e minha experiência está sendo maravilhosa. É, eu estou sendo muito desafiado de uma forma que eu nunca fui é, e vendo de uma maneira muito diferente, como, como deve ser levado a falar inglês, a você se comportar em serviço e, e tudo mais. Está sendo uma benção.